Desde a última lua cheia, a cidade de Utopia não é mais a mesma. Agora temos coisas muito mais macabras que pegam o nosso sangue. Você está vendo correto. Você está vendo Lajota versão Drácula com chapéu de paia. Agora é o seguinte, como todo vampiro que se preze, eu tenho aqui a minha troca. Vampiros normalmente pegam sangue de suas vítimas. Obviamente eu sou um vampiro diferenciado, né? Passa o like, isso mesmo. Deixa o like agora e se inscreve é que nós está quase chegando no milhão. Falta tão pouquinho, então ajuda nós por favor. Só os de verdade vão participar do milhão do Mano Lajota. Mas agora é o seguinte, brincadeiras à parte. Digamos que o Apu está preso e eu eu denunciei ele. Basicamente, eu tenho provas suficientes para provar que o APU sim invadiu o banco e ele realmente invadiu, porém, eu tenho que dar uma chance para ele. Querendo ou não, ele é um dos meus melhores amigos e por mais que ele tenha feito esse rolê de invadir o banco, eu tenho que falar com ele, sabe? Então eu tenho dois objetivos hoje falar com o APU, descobrir o que ele fez ou não. Na realidade, eu quero saber o que ele roubou do banco, porque que ele invadiu. Eu real tenho certeza e também. Vê se mudou alguma coisa depois disso tudo, né? Então, sem mais delongas Eu sou Lajota e você tá assistindo... Ué, eu? Lajota? que você achou que tá assistindo no meu canal? Bom, um, já está de dia na cidade do Utopia E eu tenho duas coisas na minha caixa de correio As duas Rocha Mãe ou Bad Rock que o Apu me deu na loja dele Um presente do Luiz O banco tá fechado até agora E do nada tem um presente Calma aí, o que que é isso aqui? Vamos abrir Telegrama urgente para LGGJ Tá, deixa eu abrir Uh! Oh, temos uma cartinha. Muta. Tá, então temos um papel de multa e um livro. Cidade de Utopia. Você foi multado por profanação da cidade, espalhando cartazes de divulgação, sem pagamento de licença para isso ou tendo permissão. Pague a multa ainda hoje ou irá para a cadeia. Eita, breola. Bom, deixa eu guardar todas essas coisas aqui então. E uma multa, se eu não me engano, é cinco moedas de ferro, né? Bom, minha moto não tá aqui. Tá, vamos correndo pra cidade, vamos resolver isso quanto antes. Vocês não estão sentindo falta de nada? mas menos aqui. Não tem mais. Espera. O Duque não tá aqui. Eu acho que não tem nenhum policial por aqui. Tá? Espera aí. Não tem policial aqui. Eu recebi uma multa. Se não tiver nenhum policial aqui, só tem uma possibilidade. Ana, tá tudo bem? Tá. Bom, se tá tudo bem com a Ana e... Ali também não tem nenhum policial. O banco da cidade abriu! Isso é muito bom! Significa que a cidade finalmente tá de volta. Então, realmente, prender a pessoa que invadiu o banco funcionou. Eu vou contar isso pro na minha a visita para ele, mas aí tem coisa. Vamos lá explorar. Mano, será que a gente finalmente vai ter pagamento ou oh, tudo abriu? Oh, pera aí, deixa eu ver isso aqui. Tá aberto aqui para entrar Cadê eu oh, tem 389 conto. Mano, pagamento caiu. Agora sim, bagulho, tá bom. Cheguei aqui no caixa 3. Salve, Humberto. Deixa eu pagar a multa aqui já, né? Eita, preula. O papo da multa caiu ali dentro. Mas isso não é um problema, porque o banco abriu. A gente pode voltar a andar pelo banco da cidade. Dá pra vir aqui? Um... Eu sei que a cidade voltou agora, então nem vou encher o saco. Mas todas aquelas suas não foram feitas sozinhas, tá? Alguém fez. E esse alguém quer seu pagamento. Porque na hora de pagar essas multas malditas, eles querem que eu pague, né? Agora na hora de pagar a sua que eu fiz, não. Eita, preula. Quebrei uma das folhas daqui. Uh, desculpa. Ai, tomara que não tenha multas aqui também. Meu Deus. Porque forma todas essas suas aqui bonita fui eu que fiz, sabe? Bom, a loja de bedrock do Apu continua aberta, mas ela tá com esses blocos interditando ela. O Jonathan Drew saiu daqui. Pera aí, quem é aquele ali? Ó, oh, tem rua nova, tem várias coisas. Uh, Oi, tudo bom? Circulando. Oh, que é isso, Timão. Cuidado com essa loja, ela é um pouco suspeita. Mas não é do Luiz essa loja? O oficial da sua que tava na cidade falou para ficar de olho nessa loja. Entendi. Tá bom. Tchau. Bom, seguindo pra cá, pra essa nova rua, em breve, Jonathan Drew. Pera aí, gente, se Estão é obra? Vocês foram pagos finalmente? Salve! Ainda bem que perderam os bandidos, agora tudo voltou a ser como antes. Aí sim, mano. Tô feliz que finalmente recebi o pagamento, agora posso iniciar esse novo empreendimento. Mano, pânico demais. Pô, e você, Jonathan? Como que você tá, mano? Tudo certo? Ainda bem que fomos pagos mesmo após enrolar na sua obra. marditim. É pra aprender a parar de ser bobo. Aí, ó. E é tão bom trabalhar perto da... Po... Ah, tchau, tchau, Jonathan. Tchau, tchau, tchau. Se nem porque eu perco tempo, gente. sei nem porque eu perco tempo com ele. Bom, de qualquer forma, o que nós temos que fazer agora, nesse momento, é, na realidade, ir pra delegacia Se o Apu realmente tá preso lá Eu quero marcar horário pra gente fazer uma visita com ele Eu preciso conversar e pôr os pingos no is Porque, na realidade O que acontece é o seguinte Como eu tenho as fotos provando que ele é dono Da loja de Bedrock e eu tenho as filmagens Da câmera provando que ele invadiu o banco Eu denunciei ele pela loja de Bedrock Por invadir o banco, mas Não necessariamente por roubar Sim, eu suspeito dele Sim, muito, de 0 a 10 99,9, mas eu acho que é uma boa conversar com ele Aproveitar que eu achei minha moto, vamos lá, né? Dá licença Oi, Jenny, tudo bom? Se tiver algo pra anunciar, basta me avisar Então, Jenny, eu fiquei sabendo da, da prisão do, do Apu, né? E eu queria saber se tem como visitar ele um, Hoje, às 5 horas, pode ser? Não sei se tem alguma sala de interrogatório Se eu visito ele na cela ou por ligação Mas eu gostaria de visitar Então, por favor, deixa agendado, tá? Tchau Tá bom, meio que ela não pareceu dar uma confirmação ou não Mas eu vou considerar isso um sim Agora uma boa, por mais que goste essa roupa de Drácula seria eu tirar ela, porque, mano, e qual que eu é senti tudo com essa roupa na cadeia, né? Na real, eu quero ver mais uma coisa. Eu quero subir aqui, olha, e eu quero ver o cofre do banco. Será que dá pra ver? A única coisa que mudou é que parece aquele guarda gigante que tava lá, foi aqui pra baixo agora. Ô, Jona, tá bom? Sim, eu aprendi a buzina. Muito legal, né? Beleza, estamos em casa. Agora, a única coisa que eu preciso é, basicamente, reunir todas as provas que eu tenho. Tanto as fotos quanto o resto. E eu acho que eu vou levar pra delegacia. Bom, eu tô meio tenso, mas... Vamos lá. Então vamos pra delegacia logo, porque eu tenho que resolver esse negócio de falar com a Apu de uma vez por todas. Querendo ou não, se eu prendi ele, o mínimo que eu posso fazer é falar com ele. Deixa eu entrar aqui. Dá licença, boa tarde. É... Eu marquei um horário pra falar com o prisioneiro Apu. Tá tudo certo já? Boa tarde. Basta ir a sala atrás de mim, que a policial M irá lhe acompanhar. O prisioneiro já está na sala de interrogatório. Que ótimo. Muito obrigado, então. Dá licença. Mano, tomara que dê tudo certo. Oi, você é policial M? Por favor, me acompanhe. Tá, tá bom, tá bom. Meu Deus, mano. Que, que, que seca, né? Será que ele já Tá lá na sala mesmo? Como é que é? Por medida de segurança, peço que coloque todos os seus pertences nessa caixa. Na hora de sair, vocês podem pegar eles de volta. Aqui? Tá. Bom, deixa eu guardar tudo que eu tenho, então, né? Melhor respeitar. Tá, eu acho que foi tudo. Me siga, por favor. Tá bom. interrogatório Ele já tá aqui? Meu Deus do céu. Nossa, que sala estranha. Ah, posso entrar já, né, então? Obrigado Oi, Apu E aí, LG? Eu preciso te contar uma coisa O quê? Fui eu quem te denunciou Como assim me entregou? Por que, LG? Bom, Apu, como você sabe e você me conhece Eu sempre tenho uma certa vontade de fazer alguma coisa pela cidade, correto? Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Apu, eu sei que foi você que invadiu o banco Eu tenho as filmagens Eu não roubei Como? Pera, calma Como você sabe? Quem, quem disse isso? Eu não vou revelar todos os nomes Mas eu tenho tanto filmagem quanto fotos de você sendo o dono da picareta de bedrock E de você invadindo o banco com ela invisível Pera, então quer dizer que em vez de vir falar comigo, você foi e me denunciou. Você roubou o banco da cidade! Eu não roubei o banco, LG! Então, porque não tem, tem o... literalmente um vídeo de você quebrando a bedrock, entrando no banco e saindo de lá depois tampando. Ó, eu vou te eu vou falar o que eu falei pra todo mundo. Eu de fato comprei a picareta de bedrock. E sei lá, a curiosidade falou mais alto. Eu queria saber o que tinha dentro do cofre. Então eu entrei, só que chegando lá não tinha nada. Como assim? Nada. Tinha um baú da filmagem, eu vi um baú. Não, só tinha um baú vazio. Não tinha nada no, no baú, não tinha nada. E, e como isso te inocenta, sendo que você? ainda invadiu o banco? Não sei, mas eu não roubei. Esse é o ponto. A minha teoria é que ou não tem nada no cofre ou outra pessoa roubou antes que eu pudesse chegar lá. E como eu posso confiar em você nisso? Como eu posso te ajudar nisso? gente, a gente é amigo, cara. Eu não roubei, mano. Eu tô falando. Tá. Bom, se você falou que você não roubou, eu confio. Eu vou ter que ir atrás de informações para poder ter certeza disso. Mas de qualquer forma, você ainda invadiu o banco, então meio que tá certo, cara. Ó, oh, calma. Você lembra que eu falei pra você sobre o ovo falso? Sim. Isso porque eu tinha ido investigar a base de todo mundo. O xerife tinha me passado uma missão de tirar uma foto da localização da casa de cada um dos moradores de Utopia. Chegando na base do Delete, eu achei uma porta muito estranha, suspeita. Ela tinha um leitor de retina. Super segura, na realidade. Então eu resolvi investigar. E eu descobri que ele tinha um item em um cofre, que era o ovo falso, que você vendeu pra ele ou deu pra ele, enfim. Sim, não faz. tá, lembro disso. A questão é que eu fiquei espionando monitorando ele, pra ver se, sei lá, eu descobria mais alguma coisa. E no exato momento em que ele entrou e viu que o ovo não tava mais lá, ele disse, ainda bem que eu tirei. Tirou o quê? Tá, então você tá dando a entender que, basicamente, quem pode ter roubado o banco de verdade é o Delete? Exatamente. Eu acho. Quando eu tentei confrontar ele, eu até, ele até veio aqui nessa mesma sala, ele tinha comentado que era um ovo alienígena. Um ovo alienígena, ele. Que? O... O peraí, ovo alienígena. alienígena. O, o, aquele ovo falso ele tá falando que ovo alienígena? Não, não, não, não, não, não, não. O que ele tirou era um ovo alienígena. Então ele tem dois ovos, eu não um sei, falso eu não e o um de alienígena. Não, o falso tá comigo, o ovo de, o ovo de, de não, dragão o falso Não, mas você dizendo que existe, tá existe dois ovos, o falso de dragão e um ovo alienígena. Exatamente. Segundo e tu acreditou ele, nisso? Eu, eu, eu, eu, o que eu vou fazer? Eu, eu, o carcereiro entrou, não podia forçar ele a, sei lá, entregar o cofre. Só que eu não tenho como sair para provar isso. Eu quero o melhor para todo mundo e o da cidade principalmente. E obviamente o seu passado te condena, então não dá para confiar muita coisa da cidade com você, né? Mas eu não roubei ele, ele não tem regra dizendo que não pode entrar lá dentro. Dentro. Eu vou tentar descobrir quem realmente fez isso, mas, cara, se você falou que você não roubou, eu confio em você, mas você querendo ou não invadiu lá e não tá tão certo. E por que você botou a Bad Rock na porta da minha casa? Porque eu tava abrindo um novo negócio na cidade de Bad Rock, pra todo mundo comprar Bedrock. Mas não você tinha pra ver... quebrar, só tinha pra comprar. Não, mas eu ia vender depois do serviço de quebrar, esses são negócios, ali, não tem a ver com o roubo da cidade. Eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou perguntar pro guarda se eu encontrar a pessoa que realmente roubou o banco, o que acontece ou não, mas você invadiu aqui, então, cara, tá certo. Certo. Agora, me tira uma dúvida. Aonde tá a picareta? queria tirar da porta da minha casa. Tá confiscado. Eu acho que tá nos cofres ah. que estão no corredor. Eu não sei, eu vou pensar sobre tudo, ver o que eu posso fazer ainda e LG. outra hora a gente Fica conversa. De olho no Delete. Ele tá com o cofre. Sabe o que eu acho? Tem Sim. muito mais do que isso. A gente sempre olha para as mesmas pessoas. É sempre você, eu, o Delete, o Pedrux, mas sempre tem alguém que a gente nunca olha. Tchau. Pronto, policial. Deu tudo certo. Meu Deus do céu. Obrigado Bom, vamos pegar nossos itens e vamos ser aqui o quanto antes Não vou nem organizar, depois eu arrumo isso Eu, eu posso ir embora já Tem que assinar alguma coisa? Posso ir embora, né? Tá, obrigado, tchau Tchau, Jenny, vamos embora daqui o quanto gente Sério, foi disso tudo aqui, eu não sei nem como reagir Camaro de moto, LG, LG Hã? Oi, ah, oi, oi Tudo bom? E aí, cara, então Você viu que o banco resolveu toda a situação Lá, né, e eu tenho dinheiro pra te pagar É, então, quem resolveu a situação não foi o banco Não, na realidade, fui eu, Pedro Que? Como assim? Vamos primeiro você me pagar Vamos resolver esse negócio? Ah, tá bom, vai Quantos itens que eu te dei? Bom, deixa eu olhar aqui Ó, oh, eu não lembro exatamente O que era e quanto era, mas é esse coração e esse guarda-chuva, não é? É, exatamente. Na verdade, foi um pra cada coisa que eu comprei de você. Então, deve ser mais ou menos 100... 150, talvez? Eu também não é, lembro. Eu acho que tá mais por 150, porque provavelmente eu ia cobrar 100 só desse daqui, porque esse aqui é bom demais, né? É verdade, e 50 bom. talvez do cortador de grama lá, né? É, não, vai, vai 150 tudo, que tal? Tá, LG, tô aí, mano. Meu Deus, tá bom. Toma aí. Obrigado pela também. confiança, né? Agora... Ah, Obrigado você pela confiança, mas eu quero entender mais. Como assim foi você que resolveu essa história do banco? Então, vem cá, Pedro. Lembra que você me falou várias vezes que o Apu tava envolvido em muitas coisas, como por exemplo, as bedrocks na da sua casa e tudo mais, da sua loja, na realidade, né? É, sim, no final eu sempre soube que foi ele. Eu sei que ele tá preso também. Eu acabei de conversar com ele. É, então, você falou que colocou duas bedrocks dentro da loja dele, lembra? Para tampar a loja de bedrock dele. é sim, aham. Uhum. Aí outro dia ele veio conversar comigo em casa. E eu comecei a seguir ele invisível, com a minha câmera. Até que eu consegui provas que era ele mesmo. Ele era o dono da loja de bedrock. Tá bom, LG, mas isso ele confessou para mim. Mas ele tá preso por outra coisa. Coisa. Ele tá preso pelo roubo ao banco por quê? Então, o que acontece é que ele invadiu o banco, Pedrox. Bom, eu consegui imagens da câmera e a pessoa que entrou no banco entrou através de uma picareta que quebra bedrock. rock. E, bom, acho que você já conseguiu ligar os pontos, né? Tá, entendi. Isso tudo eu lembro que ele falou pra mim também. Ele foi uma pessoa que invadiu o banco e também isso é um Sim. crime. Só que ele falou que ele não roubou nada do banco. É. E eu não sei eu não por quê. Ele fez muita coisa errada pra mim, mas eu acho que ele tava falando a verdade, LG. Pois é, ele eu... não tinha não... Eu, eu entendo é, o que você quer dizer com isso eu, eu, eu falei com ele agora há pouco Na cadeia, e ele confirmou isso pra mim Ele falou essas mesmas coisas, por um lado Eu confio nele, por outro, eu tô com receio Sabe? Eu, eu, eu acho que eu tenho que pesquisar Mais, porém, de qualquer forma, mesmo que ele Não tenha roubado o banco, ele tá preso Mano, porque ele invadiu o banco, então Tá certo ainda, sabe? Tá, mas talvez o crime Que ele fez não seja tão grave Assim, a ponto dele ser preso, talvez uma multa Por exemplo, por é. ter vandalizado Algumas lojas, ou ter feito a loja sem Alvará, a multa não, resolvia. Não, acho que com certeza a multa, ele vai receber. Eu acho que existe um mundo que caso ele realmente não tenha roubado, eu encontre a pessoa que realmente roubou, denuncie e daí com isso ele seja solto, mas de outra forma eu não vejo outra maneira dele sair da cadeia. Você tá me falando que basicamente ele foi preso por causa daquelas bedrocks que eu coloquei. Basicamente as bedrocks que você colocou foi as provas que eu tive pra eu descobrir que ele entrou no banco. Porque eu já sabia que ah. alguém tinha entrado no banco. Eu só não conseguia descobrir quem. E graças a você eu consegui. Pelo menos essa parte do dele entrar no banco eu concordo, que foi ele mesmo. Agora eu roubo não. Eu espero que você encontre a pessoa que roubou o banco de verdade, porque Sim. eu acredito na palavra do Apu nessa parte. Por sinal, você tem alguém que você não confia ou suspeita? Hum, pior que não. Na verdade, tá todo mundo muito de boa aqui. Depois que o banco foi assaltado, todo mundo tava normal. É, eu não vi o... comportamento suspeito de ninguém. O Apu não para de falar do Delete, por mais que o Delete seja... esteja meio suspeito, eu não acho que seja ele. Agora que você citou, teve um dia que eu conversei com o Delete. E ele tava falando muito estranho, ele parecia muito nervoso. Inclusive, ele falou que ele tava doente, mas eu não acreditei muito naquela história Ele falou que ele tava doente Ele queria até comprar hambúrguer meu E ele tava com nojo do hambúrguer meu uns dias atrás Então aquilo lá pareceu um comportamento muito bizarro dele Sim É, o, o Teleti ele anda com medo Mas ele anda com medo desde que apareceu aquele cara na casa dele Eu acho que a gente só tá juntando os pontos Mas não no local certo Eu acho que tem coisa pra descobrir ainda, sabe? Beleza, tomara que você investigue isso Tomara que o Apu seja solto Porque eu acho que ele tá preso injustamente Injustamente não, né? Mas, é, faz sentido Esse crime do roubo mas <risos> ele, coisas... teoricamente, ele foi preso pela invasão do banco também. Eu tive que pagar um preço muito caro para tirar todas as bedrocks da minha loja. Então até que tá legal ele ser preso, mas é. tomara que justiça seja feita também. Por sinal, é muito estranho você estar tá se com ele, mas tá bom. Tchau. Tá bom. Falamos com o Pedrux, falamos com a Apu, falamos com o policial. Eu tô com muita coisa na cabeça. Tá, vamos partir do princípio que eu confio no Apu e eu confio no Pedrux. Tá, seguindo essa lógica, o Apu tá preso na minha concepção merecido. Mas pelo que ele fez, ele pode estar tá preso. Tipo, já tá bom, ele já pode sair, sabe? Mas ele não roubou o que tem dentro do banco. Vamos, vamos, vamos, vamos pensar no mundo que eu confio totalmente nisso. Tá bom? Mas eu não confio 100%. Tá, se ele não roubou o banco, alguém roubou. Agora quem? Na realidade, quem não é o mais importante? O mais importante é que a pessoa Pessoa que roubou o banco tá, está rindo na cara da pessoa que foi presa no lugar dela. E o pior, ela tá livre para cometer mais roubos em quem ela quiser e quando ela quiser. E aparentemente ela é boa em incriminar os outros. Tá, eu tenho uma ideia. Eu vou investigar e eu vou interrogar todo mundo. Eu vou, eu vou invadir a base dos outros. Mano, invadiram o banco da cidade. Não deve ser tão difícil assim invadir a base dos outros e descobrir quem é realmente essa pessoa e, e dedurar ela, sabe? Para a polícia, para quem seja. Eu tenho uma lista de suspeitos aqui. Tá, temos aqui o delete, que foi muito acusado. Acusado pelo Apo e pelo Pedrux Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o Delete Então, Delete Temos o próprio Pedrux Que, digamos que o Pedrux Eu acho que tem baixíssimas chances de ser ele Seria um plano muito bem arquitetado E muito maléfico Eu não sei se ele faria isso Então, não desconfio do Pedrux Mas ele tá na lista O House, que eu tenho certeza absoluta Que não foi ele Não foi o House Não tem porque que ser o House Então, não foi o House E depois, nos sobra duas pessoas O Biel, que trabalha na polícia Que, em partes, faz até sentido Porque, como ele é policial Ele pode cobertar o crime dos outros e a última pessoa, que é a pessoa que está mais distante de todo esse assunto, é o Carlin. E daí você pensa comigo, mas por que o Carlin? Se ele é a pessoa mais distante disso e que anda mais sumida da cidade, ele está escondendo algo. Tô dizendo que ele roubou o banco, não, mas ele esconde algo. Agora cabe a nós iniciar a nossa investigação urgente contra essas pessoas, porque só assim a gente vai descobrir a verdade sobre quem roubou o banco. Por enquanto, já sabemos a verdade sobre o Apo. Então vamos começar nossa investigação. Mentira, só tem online. Vamos deixar para amanhã.